Falações povo, eu sou o Mr. Boné. Olha, em todo vídeo de Friday Night Funkin' que eu posto aqui no canal, os comentários estão cheios de... Joga o mod do Tricky. E bem, pra quem me acompanha em live sabe que eu já joguei esse mod duas vezes em live. Porém, eu não conseguia terminar ele. Eu nunca passei da terceira música desse mod, porque eu tinha bastante dificuldade. Porém, esses dias eu tava vendo alguns vídeos De Fire Night Funkin' e eu reparei Que era muito mais confortável pra mim Observar pessoas que jogam com Downscroll Que são as setas vindo de cima pra baixo ó, Ao invés de vir de baixo pra cima A música é a mesma coisa, você tem que apertar Na mesma ordem, é igualzinho, só que ao invés Das setas virem de baixo, elas vêm de cima Eu dei uma jogadinha e eu percebi que eu jogo Muito melhor com Downscroll Então hoje eu tô aqui pra tentar mais uma vez Passar desse palhaço do capeta Vamos ver se isso vai me ajudar? Então já vai deixando esse likezinho Porque se eu postei esse vídeo, quer dizer que deu bom, mas deve ter sido difícil Vamos ver se nesse mod Eu consigo colocar o down Scroll. Consigo, maravilha Vambora, eu acho que é hoje, mano Eu acho que é hoje que eu passo essa merda, finalmente Tá, vamos lá, vamos então de clown Vamos de história mesmo, não, não tem free play aqui não, parceiro Algum lugar em Nevada Ok, essa cena eu já vi, confesso pra vocês Eu já passei a primeira e a segunda música Mas... Vamos ver de novo Olha o palhaço, o bicho tá puto, meu Deus do céu Prepara, meu irmão, vambora Eu não posso ficar batendo muito a cabeça assim porque eu desconcentro, velho Vambora, vambora, vambora Eu acho que é hoje, mano Gente, papo reto Dá um scroll Pode parecer que não muda nada, mas muda muita coisa pra mim, velho. Repara que quando é a parte dele eu fico dançando, aí quando chega na minha eu paro. Tá, o começo é bem de boa, essa música é bem suave. É só o aquecimento. Let's go, vamos que vamos. Hell yeah, let's go. Olha a animaçãozinha essa aí eu, eu já vi também, mas eu não lembro muito bem. Ah tá, ele vai dar um tiro na cara do palhaço, beleza, beleza, beleza, beleza. O bicho puto. Ok, aqui as coisas começam a ficar um pouco mais insanas E essa música é muito foda, mano Vambora Oh yeah, Tamo bem Já fez diferença, mano Oops, ops Não comemora, mano. Para de dançar, Boni, para de dançar, porra! A vantagem é grande, mano. Ah, essa música é muito boa, velho, pelo amor de Deus. Essa parte é pesadona, mano Minha parte favorita Vamos que vamos, vamos que vamos Super fácil de tocar essa parte Mas a música em si, mano É muito pesadão Agora, ó Sente o peso, sente o peso Puta merda, parceiro Olha a voz do palhação, mano o bicho tá bravíssimo, velho Ai, ai, ai, que vontade de ficar dançando que nem louco Não posso De boa, de boa, essa música é tranquila, mano mais difícil que a primeira, mas é de boa também. Hell yeah! Vamos que vamos! Essa eu já tinha passado também. Não tem problema. Ela é maravilhosa. A girlfriend. Como é que ela consegue ficar feliz desse jeito, velho? Ah, isso. Corfa, Energias vermelhas demoníacas pro alto. Animaçãozinha muito louca. Eu adoro essa, essa personalidade da girlfriend, de, tipo, o mundo tá desabando e ela tá lá, feliz. Meu, olha o naipe do bicho, mano. Uf. Vambora, pessoal, a partir daqui eu Eita. nunca passei. Já joguei essa música várias vezes, já tentei de tudo, não passei de item nenhum. Vamos ver se hoje é o dia, mano. Vamos ver se o scroll realmente vai fazer diferença. Ah, essa música é boa demais, Aí, pelo amor de deus. Esse mod não peca nenhuma vez. É, o começo é bem de boa, o começo é bem tranquilão. Facinho, facinho. Vambora, vambora! O negócio vai começar a ficar louco, aos poucos. O negócio é gradual. Bem de boinha, por enquanto, também. O negócio começa a ficar louco com as setinhas demoníacas, velho. Vambora, vambora. Tá chegando a parte que eu falho. Ok, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Agora é a parte que o negócio fica louco demais, velho. É aqui, é aqui que começa a falhar, velho. Aqui eu nunca cheguei, aqui eu nunca cheguei. Oh yeah, passamos daquela parte, vambora. Nunca cheguei aqui, papo reto. Quem vem minhas lives tá ligado. Não vou comemorar também, né, mano? Não vou ficar comemorando, não, velho. Vocês tão ligados como é que o Karma é comigo. Ai meu Deus! Vambora, vambora, vambora, tá acabando eu acho. GG! Acabou, foda-se, vambora Tô falando que o downscroll faz diferença pra caralho, mano E aí, a partir daqui eu nunca vi, nunca vi essa animação Eu me recusei a ver os vídeos na internet Porque eu queria ver por conta própria, mano Eu queria passar Caralho Mano, não é à toa que falam que esse é o melhor mod desse jogo, véi Lascou, irmão Caralho Velho, que que é isso? Não, se a girlfriend estiver felizinha dançando agora, não sei o que eu faço, velho. Boa! Ela tá ela tá de boaço. Acabou as energias, fião? Acabou pra ti, mano. Acabou pra ti, parceiro. E ela lá. Muito bom, mano. Muito foda, muito, muito foda. <risos> Sensacional. Hum. Eu nunca joguei esse mod de onde veio. Esse mod não. O jogo de onde veio esse mod, né? Então eu não. não entendo muito, mas. Ok. Sinistro esse final, mano. É, oh, na verdade, tem mais uma música, né? Eu só não sei se é na história ou se é no free play. É no free play, é no free play. Ok, já deu pra ver que fez diferença. Vamos ver, eu, eu nunca joguei a Expurgation. Já consegui passar disso aqui, eu acho que nada mais me segura. Pra vocês terem ideia, a dificuldade máxima das músicas é hard. A dificuldade máxima da Expurgation é injusto. Bora, mano, vambora, seja o que Deus quiser. Mano. Por que, que a Girlfriend tá amarrada, velho? Eu nunca entendi isso. Eu já ouvi essa música, eu conheço ela, nunca joguei. Vambora, mano. Eita, quase que eu apertei! Caralho, que é boa, a música. Ai, quase que eu apertei de novo, velho. Ai, que vontade de apertar essas setinhas, mano. Meu Deus, essas placas. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Que medo, mano, Ai, que medo. Concentração, concentração. Para de dançar. Ih, setas. Não, não puxa minha vida não, velho! Tá, eu sobrevivi mais do que eu acharia. Tá, ah, mandando bem, mandando bem Não tô nem conseguindo falar muito velho Oh, eu amo essa voz velho Mais bizarra que ela seja Que medo desse palhacinho ali em cima, velho. Ai, meu Deus, eu não apertei. Ai, mano, que medo dessas setinhas. Não trola, palhaço. Filha da puta! A MESMA SETA Ok... Respira, concentra... Ai merda, fudeu Ai meu deus, ai meu deus! Não trola palhaça, não trola palhaça, não! Nem fudendo! Eu tenho quase certeza que esse era o final da música, velho. Shit! Foda-se, foda-se, passei, foda-se, é isso. Era, foda-se. Tô, tô traumatizado, igual o boyfriend ali, velho. Pessoal, esse foi o vídeo do Trick que vocês estão pedindo aí faz muito tempo. Só que eu nunca tinha conseguido passar em live, então nunca teve vídeo. Como vocês viram, o das setas de cima pra baixo acabou me ajudando pra caramba, mesmo sendo uma coisa super visual e psicológica. Não sei lá, se você tá indo mal no Friday Night funkin, tenta fazer isso. Talvez isso te ajude. Não esquece de deixar o likezinho aí embaixo. eu vejo vocês no próximo vídeo.